E o trânsito parou aqui, mas não foi por nada, não. Era um caminhão manobrando ali só. Eu quero falar aqui sobre os perigos de dirigir debaixo d'água. O primeiro perigo que eu vejo, eu chamo de trator esteira. Que é o seguinte. Essa poça d'água ou correnteza... Do lado direito da pista normalmente? Se você tiver em alta velocidade com isso aqui, ó, é óbvio que nesse trecho aqui tem quebrar-mola, a gente é obrigado a ir mais devagar. Mas vamos ver aqui embaixo. Se você tiver em alta velocidade e passar um lado do carro, numa correnteza poça, o que, que vai ocorrer? Vai ocorrer o efeito trator esteira Que nada mais é Que o trator esteira, como é que ele faz para virar Ele não tem Ali, olha Olha aquele canto ali é Ideal para esse tipo de De, de ocorrência E vai te julgar no mato O que acontece, ele trava um lado E gira o outro, então ele roda é assim que o trator esteiro volta. Olha lá o que, que o ônibus está fazendo, olha. Então se você bater a roda ali, ó. Em alta velocidade. Somente um lado do carro. Provavelmente você vai rodar. Em caso de poça grande na estrada. É preferir você bater com o carro inteiro dentro dela. Do que bater com um lado só. Porque se você... Bater com um lado só Pode ocorrer o efeito Esteira O outro grande perigo é a aquapanagem A gente percebe que o carro da frente aqui, ó, Está deixando uma, um rastro No chão e o meu também tem que estar deixando atrás de mim Então você olha pelo retrovisor E veja se o seu carro está largando um rastro na estrada Se ele não estiver largando um rastro na estrada Você já está flutuando por cima do asfalto Isso aí é uma beliscada no freio Seu carro roda Então é importante, se você vê que o seu carro está, é, você está dirigindo e o carro não está deixando rastro na estrada, o que, que você faz? Você simplesmente tira o pé do acelerador e deixa o carro ir voltando a sua estabilidade. Não não vire o volante bruscamente Porque se o carro tocar no chão No momento que o volante estiver virado Você também vai rodar Ok? Ocorre frequentemente também O que vai acontecer ali agora comigo ó. Uma faixa de água atravessando a estrada ó. Essa aqui foi curtinha, tranquilo mas se ela for muito grande O que você não pode fazer é se assustar E eu não recomendo também você frear em cima dela Ok? Você freia antes E solta o carro e deixa ele passar reto dentro dela Se for muito grande, no máximo vai tomar um, um, um susto aí Mas se você frear o carro ou né, No sul se você freia o carro e vira o volante um pouquinho Você vai entrar meio que de lado Nessa Nessa Nessa correnteza E vai ser pior hein? Ok? Ficam essas dicas aí Em relação a dirigir com chuva Valeu